O Alsta Hospital tem se tornado cada vez mais referência em saúde na nossa região. São mais de 40 anos de excelência médica, alinhada a uma estrutura avançada e cuidado humanizado. Agora apresentamos a você o novo Alsta Medicina Diagnóstica, um complexo de serviços dedicado à saúde. Com a força do Grupo Hospital Care, nos tornamos um hub de saúde, cuidando de forma integral dos nossos pacientes, a nossa Unidade 1 oferece os mais avançados exames de imagem e fica anexa ao Alsta Hospital. Estrutura moderna, com equipamentos de ponta e equipe especializada. É mais conforto, tecnologia, precisão e a segurança que somente uma estrutura hospitalar pode lhe oferecer. Aqui na Unidade 2 fica o nosso laboratório. É atendimento humanizado, combinado com a mais alta tecnologia. Tudo isso em um espaço moderno, acolhedor e com estacionamento gratuito. Mas que também pode ir até você, através da nossa coleta em domicílio. A nossa busca pela excelência e modernização não para. Cuidar de forma integrada continua sendo a nossa missão. Novo Alsta Medicina Diagnóstica. A nossa história nos trouxe até aqui.